A culpa foi minha. Logo no primeiro beijo, me apaixonei. A culpa foi minha. Me entreguei sem saber se ele tinha sentido o mesmo que eu. Sabe aquele frio na barriga que você sente quando vê a pessoa? Ele não sentia. Na verdade, ele me procurava quando não tinha nada melhor para fazer. Quando ele cometia seus erros, eu sempre perdoava. Pensava que aquele era o jeito dele de me amar. Não cobrava nada dele. Existe um ditado que diz, quem te ama, te completa, não te muda. E eu seguia esse ditado à risca. Só que eu esqueci que quem ama, faz tudo pra te ver sorrir. E eu? Eu não sorria mais. Eu não estava feliz, mas estava ali. Me prestei ao papel de idiota. A culpa foi minha. Aceitei viver naquele caos, sabendo que a nossa história não teria um final feliz. Como naqueles filmes de romance que eu assistia. Eu fantasiei. Ele dizia que eu era especial. Mas nunca disse que eu era única. Confundi seu carinho com o um amor que eu sentia. Como que eu fui tão mesquinha a ponto. Carinho você sente por várias pessoas. Amor você sente por uma pessoa só na vida. Eu devia ter me tocado quando eu dizia que ele era incrível e ele respondia. Obrigado. Ao invés de... Você também é incrível. Eu esquecia dos meus problemas com ele... E ele me via como um problema na vida dele. Um problema sem solução. E a solução seria um sentimento recíproco. Mas é... Ele não me amava. Como obrigar uma pessoa a sentir o mesmo que você? E o pior de tudo... É que eu via, eu sentia, eu sabia de tudo isso. Mas não deixava ele ir embora. Porque, no fundo, eu tinha uma esperança dele acordar e enxergar que eu era a mulher da vida dele. Mas, no amor, não tem como jogar um balde de água fria para ver se ele acorda mais rápido. Temos que deixar ele acordar sozinho. E, se ele perder a hora, corre o risco de chegar atrasado. Ele não acordou. E nem veio me procurar. E, quando ele chegar atrasado e já ter perdido o cargo de homem da minha vida para outra pessoa... Não vou ocupar ele pelo fracasso da nossa história. Vou dizer pra ele procurar emprego em outro coração. E tentar ser diferente, não chegar mais atrasado. Afinal, ele não me fez nada. Eu imaginei tudo. Escrevi um livro do pensamento sem saber se ele queria ser o personagem principal da minha história. Ele não me iludiu. Eu me iludi sozinha. A culpa foi minha.